Olá família SWA, tudo bem com vocês? Eu me chamo a Susena, e hoje nós vamos lá na loja da Pênis. Sim, vamos dar uma olhadinha em tudo que tem na loja da Pênis, principalmente roupas de frio, valores e também roupas de cama, toalha, do v, tudo que você precisa comprar quando você chega aqui. Bora comigo? Pois é, minha gente, a gente saindo do escritório da SWA, que é bem em frente à Pênis. Olha que beleza, então muitos dos nossos alunos já chegam aqui no escritório da SWA, que é esse prédio aqui, tá? Vou mostrar pra vocês que é o terceiro andar aqui, tá? É só apertar e a gente já atende você. Então a gente já chega aqui no escritório da SWA e quando sai a primeira coisa que a gente vê é a Pênis. Então eu vou levar vocês lá agora pra gente entender um pouquinho mais como é essa loja. Essa loja é menor, mas tem uma outra ali na Henry Street que é um pouquinho maior E eu levo vocês lá também, bora? Lojas que tem esse reduction, gente, é maravilhoso Porque é sempre muito baratinho Sempre as roupas estão bem baratas Então sempre a gente dá uma olhadinha aqui Como por exemplo, ó Essa blusa tava 13 euros por 7 euros Então sempre tiver reduction é a melhor coisa A gente dá uma olhadinha aqui também Aqui tem a seção de calça que é maravilhoso. Então tem umas calças, principalmente calça preta, que vocês vão precisar para poder trabalhar. Isso é muito importante vocês terem, tá? Uma média de 17 kg. Como já é troca de estação, é muito difícil a gente achar agora roupas de frio. Né? Então eu vou mostrar algumas coisas da loja da Pente para vocês, de valores, para vocês terem uma ideia. E vou mostrar as coisas de roupa de cama. Tá chegando São St. Patrick's Day e aí agora é o melhor momento para vocês compararem roupinhas de St. Patrick's Day. Aqui... É a parte infantil, né? Então tem vários acessórios, várias coisas. A gente vai fazer um outro vídeo só pra falar de San tá bom? Então vamos subir pra gente ver as roupas de cama agora também, em valores tudo direitinho. Aqui é sempre, reduction é maravilhoso, justamente por isso. Porque sempre tem... Valores muito bons Pijamas de frio 16 euros Esses pijamas é super quentinhos Então aqui a gente tá na área de pijama Que eu amo também, inclusive Essas, Esses chinelinhos para ficar em casa Tem várias bolsas Que eu adoro também E tem até mesmo os sapatos para vocês comprarem. Ó. Tem sapatos de 18 euros, de 11 euros, caso você precise de um sapato preto para trabalhar. Então tem várias coisinhas aqui. Ó, aqui a gente chegou na parte das toalhas é de 3, 5, 9, 12 euros aí vai depender do tamanho, vai depender se é de rosto, se é de banho enfim, então tem umas toalhas que são muito boas por um preço muito bom também e aí você consegue ver de vários tecidos de vários tamanhos, cores tem muita opção vale muito a pena dar uma olhadinha porque realmente os preços aqui são ótimos comparado a outros lugares também. Apesar de é, ser muito parecido né, os preços com outros lugares também, tá? Mas é pra vocês entenderem e conhecerem um pouquinho mais esses produtos. Que são produtos bons, de boa qualidade. E aí tem de vários tamanhos. Aqui tem essas meias que inclusive essa... Meia aqui é sensacional porque ela tem pelinho por dentro Ó, ela tem uns pelinhos por dentro Isso aqui é uma... E de verdade, essa meia calça é para pro inverno Tá vendo que ela tem uns pelinhos? Então vale super a pena e apenas 8 euros E aí tem vários tipos de meia calça Tem as meias também, os pares de meia, ó, 4 euros e aí tem todos os tamanhos, cores, vários estilos. Essa aqui, por exemplo, ela também é 5 euros. Pra quem gosta de corzinhas assim, ó, 5 pares por 3,50. Então vale super a pena. Tem também as de bichinho, né, de personagens, que eu acho super legalzinha também são ver quanto que é essa aqui 4 euros é a média das meias então tem muitas opções e aí lá embaixo que são três andares tem um andar que é de pijama e roupas de cama no meio são roupas de adulto e embaixo são roupas infantis vamos dar uma olhada nas roupas de baixo tem coisas de academia também ó blusa de academia 5 euros Uma blusa super boa E aí vai depender também de tamanhos De cada um Você acha a camiseta Por 4,50 3 euros Camisa social Por 12 Então tem de tudo um pouquinho Ó, Roupa de linha Masculina 17 euros calças por 10, 16 euros ó e aqui a gente também tem, consegue ver essas legzinhas assim que são 4,50 e é o tem o conjuntinho tem a blusa tem a calça tem roupas de academia aqui também ó que a calça e a blusa A blusa de academia por 5 euros. Essas blusas são muito boas, super confortáveis. Aí que tem mais coisas de academia. Ó, os moletons a gente acha por 12 euros, super quentinhos vale a pena comprar pra ficar em casa no inverno outros moletons que a gente acha por 9 euros em todos os tamanhos todas as cores aqui ó blusa de moletom 7 euros também de todos os tamanhos todas as cores e aí tem mais opções ali também ó umas blusa social feminina 14 euros um blazer desse, 32 euros E aí a gente já tá com outra estação aqui também né? O inverno aqui já acabou pra eles E a gente sai numa outra porta Que dá em frente ao Spire Vocês viram que legal, gente? A loja da Pênis tem muita coisa E como tá é trocando de estação, eles já estão trocando tudo aqui também. Ou seja, não tem mais roupa de frio ali pra gente saber valores. Assim que tiver, volto aqui e mostro para vocês somente roupa de frio, tá? A gente entrou pela porta que dá de frente ao escritório e a gente saiu pela porta que dá bem perto do spa, né? Uma da, das principais pontos turísticos aqui, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e... Não esquece de comentar, compartilhar com aquele amiguinho que precisa dessa dica. Mostra pra ele, fala aqui ó, a loja que a gente vai chegar e a primeira loja que a gente vai é na Pênis. Tá? Então não esquece de compartilhar com seu amigo, curte, comenta aqui se você gostou, qual loja mais que você quer conhecer, que eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Beijo, até mais!